meu povo então a próxima peça que nós vamos fazer nós vamos usar vivo o viés vivo né acho que todo mundo já sabe o que que é isso né que viés que a gente coloca na peça né para ficar em alto relevo então a gente vai usar esse viés vivo se você tem a máquina doméstica ele já tem um pezinho bem legal para fazer isso né até para colocar o viés para colocar o vivo e para fazer também geralmente compra-se o vivo pronto né é carinho não é um preço legal então compra-se pronto quem não quer comprar pronto compra o espaguete para vivo e faz em casa da, usando a mesma técnica que eu vou usar aqui né e eu já vi no YouTube um monte de gente ensinar né não com a reta ensinam com o pezinho de, de vivo e na máquina doméstica Eu vou ensinar aqui uma técnica na reta, tá? E outra coisa diferente do que eu vou ensinar É que geralmente o pessoal compra o espaguete, como eu falei pra vocês Pra pôr vivo, daí tem vivo de PVC, tem vivo de tecido, né? Compra o espaguete Eu procurei o tal de espaguete aqui na minha cidade e não achei, né? geralmente eu compro o vivo já pronto ou espaguete mesmo mas não achei e a próxima peça do canal será usado esse tal vivo então eu teria que fazer o vivo e aproveitei para vir gravar esse vídeo para vocês aqui fazendo o tal vivo né o canal da engembra voltando em ação né tava tudo muito bonitinho com a ah, bordadinho, aplique ensinando como fazer Agora, o canal da engembra voltando em ação. O que a gente vai usar? Esses cadarcinhos aqui, ó, de tecido, tá? Ó, cadarcinho de tecido. É bem baratinho. Eu, esses tempos, comprei um monte pra fazer esse sapatinho. Então, sobrou aqui um monte. Então, não tive como ir comprar o tal vivo, né? E, ah, vou fazer aqui. Vou engembrar aqui, tá? Vamos cortar também a um filete tá de tecido um cortar filete de tecido tá a ah, de 22 dois. Dois cm de largura tá o tecido geralmente ele vem com a ah, um metro e meio dois metros e meio de comprimento né você co você corta todo o comprimento do tecido tá eu vou juntar aqui porque a nossa peça ela vai precisar esse vivo em bastante em bastante lugar se sobrar também não faz mal então eu vou dar uma pequena costura aqui tá pra juntar os dois ok juntamos aqui os dois viés tá os dois as os dois filetes juntamos os dois filetes agora o que, que a gente vai fazer dois de largura a gente vai pegar o nosso o nosso cadarço nosso cordão né que eles é são cordão mesmo e vai colocar aqui ó Ó, vai colocar aqui no meio, tá? E daí, a gente vai passar uma costura aqui, ó, de fora a fora, tá? É isso que a gente vai fazer pra fazer o nosso vivo, tá bom? Então, com o pezinho daqui, ó, pezinho desse lado de cá, a gente vai colocar em cima do nosso cordão pra gente ter... Ó, a gente, assim, a gente tem a medida correta que é pra ficar, o nosso cordão vai sempre correr embaixo desse pezinho aqui. Vai sempre correr debaixo... Então, o nosso cordão vai sempre correr debaixo do pezinho ali, né? Desse lado aqui. E aqui será a nossa costura, que vai ficar rente ao nosso cordão. Ok? Bora lá. Vai ficar assim. E vamos fazendo isso aqui até o final depois se você quiser enrolar para guardar né para usar depois mas esse aqui é o vivo caseiro é o nosso vivo caseiro tá a gente aplicar nas peças depois o de pvc você ah, faz ele, ele vai ficar mais grossinho mais durinho aqui para você colocar nas camas né ficar ótimo nas camas almofada né aqui a gente vai usar numa peça de roupas pet né Então, uma enjambra, uma dica da Sheila aí, né? Pra quem não tem o material no momento, não ficar sem fazer a peça. Às vezes tá com o pedido da peça e não tem pra comprar, não tem, não acha em lugar nenhum, mora no, numa cidade pequena igual eu. Eu, pra mim, comprar tem que ir as outras cidades. Então, já faz alguma coisa ali, já dá pra fazer. Ninguém vai ver a diferença, Tá? dois centímetros de largura de filete aqui e vai dobrando que eu tô usando tecido tá tecido normal Isso aqui você pode fazer também com com corino, né com aqueles tecido para pôr na cama E no próximo vídeo eu vou aplicar na nossa peça e vocês vão ver como que vai ficar. aqui ó. o nosso vivo prontinho para pegar na nossa peça é fácil e barato né gente então é isso o vídeo de hoje foi esse foi só uma dica né para vocês foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e deixar o joinha aí, tá? E se não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu fizer vídeo novo. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, até a próxima. Próximo vídeo, a gente vai tá fazendo essa peça maravilhosa aqui, ó. Próximo vídeo, essa peça maravilhosa tá bom beijinhos para vocês que torcem por mim tchau tchau até a próxima eu amo vocês tchau